Imagino que o ano de 2020 não tenha sido nada fácil para você que é lojista ou comerciante. Ainda mais se teve que fechar as portas por alguns dias, perdendo o faturamento, deixando de vender. E é, eu sei que o que ficou claro e espontou os nossos olhos é a necessidade de saber dominar as redes sociais. E é óbvio que você como lojista, como comerciante, muitas vezes não tem tempo, não tem condições de parar para estudar e tentar entender como realmente funciona o marketing digital de hoje, utilizando as redes sociais e as diversas ferramentas que tem à disposição para te dar resultado. Mas calma, fique tranquilo, porque parece muito difícil, mas é mais fácil do que você imagina. Dominar Facebook, Instagram, WhatsApp, ter que responder as pessoas no WhatsApp, anunciar no Facebook, criar conteúdo para o Instagram e ainda ter que entender como que funciona o Google, parece realmente um grande desafio. Por isso, eu criei um treinamento que vai te mostrar como criar do início ao final essas plataformas, como configurar todas essas, essas plataformas, integrá-las de forma estratégica e fazer com que Todas essas ferramentas acabem te dando é, realmente lucro e aumentando as suas vendas. E como eu sei que essa estratégia funciona? Porque eu tenho 20 anos de experiência trabalhando com publicidade no varejo. E há 3 anos eu venho validando esse método do marketing digital através das redes sociais com os clientes que eu atendo. E tem dado resultado. No módulo 0, você vai aprender os princípios básicos do marketing e do marketing digital. Isso vai te servir para nortear as suas estratégias e as tomadas de decisão ao longo do ano. No módulo 1, um, eu vou te ensinar como criar e configurar as plataformas do Facebook Business, do Instagram Comercial, do WhatsApp Business e do Google Negócios, tá? no, do Google Empresa. No módulo 2, eu te ensino como integrar todas essas ferramentas para que cada uma desenvolva de forma estratégica a sua função. Tá? Já no módulo 3, você, você vai descobrir como se livrar do fardo que ter, de ter que inventar e pensar em conteúdo todos os dias, para postar nas suas redes sociais, porque eu vou te mostrar como minerar conteúdo de forma correta, como produzir esses conteúdos usando teu celular é, e aplicativos e como programar. Toda a distribuição desse conteúdo. Então, muitas vezes você passa uma vez, um dia no mês lá, meio dia no mês produzindo tudo e o mês todo é, esse conteúdo entrando no ar sozinho. Você respondendo e depois, às vezes, até automatizando a resposta das dúvidas dos, dos clientes. Vai depender de cada caso. Já no módulo 4, eu vou te mostrar as estratégias de marketing digital que você pode aplicar para cada uma dessas ferramentas, para cada uma dessas plataformas, juntas e separadas, do Facebook, do Instagram e do Google, e também do WhatsApp, é claro. Além dessas aulas gravadas, você tem o suporte técnico, que eu vou estar te ajudando toda, é, toda semana, online, ao vivo, em um, um Macau em grupo, que você vai poder tirar suas dúvidas e aprender e entender também através das dúvidas e das respostas das outras pessoas. Uma sessão online exclusiva com você, por mês, para daí sim olhar a fundo do teu negócio, ver qual que é a sua dificuldade, te ajudar a fazer e a romper essa barreira que muitas vezes no início te deixa travado devido à complexidade às vezes de, de utilizar essas ferramentas que muitas vezes são áreas novas que você ainda não tem experiência. E ainda vou te auxiliar a fazer o seu plano estratégico de marketing. tá e tem mais ainda você vai participar você entrando no treinamento você é, acaba participando de um grupo fechado no facebook composto por lojistas e empresários de todo o brasil é um lugar para você tirar suas dúvidas fazer um network sem se preocupar com a concorrência é um lugar para você buscar ajuda e ajudar para você aprender e ensinar tá e aí você deve estar me perguntando mas rodrigo quanto é que custa tudo isso Antes de eu te responder, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para imaginar quanto que você deve estar perdendo por ano em não saber utilizar as redes sociais? Vamos fazer um cálculo simples aí. Vamos supor que você fature aí 30 mil reais por mês. Se você utilizar da forma correta as redes sociais, eu tenho certeza absoluta que você aumenta em pelo menos 10% o seu faturamento mensal, faturamento mensal da sua loja. 10% disso equivale a 3 mil. 3 mil reais. mil. São 3 mil reais que você está deixando de ganhar por mês. No ano, dá 36 mil reais. Então quer dizer que você está perdendo por ano praticamente um carro zero. Ou a viagem que você podia estar tá fazendo com a sua família, ou a faculdade do seu filho. Enfim, é dinheiro que você está deixando na mesa por não saber usar ferramentas que são muito mais simples do que você imagina. Tá? E agora, quanto custa para você virar esse jogo hoje, agora? Apenas 5 vezes de R$12,46. Isso mesmo, menos que um X salada por mês, meu amigo. E como eu tenho certeza que, se você utilizar o passo a passo que está em cada módulo desse, você vai ter resultado. Eu assumo todo o risco. É, se você comprar o curso e não gostar, você tem 7 dias para que eu te devolva 100% do investimento que você fez. Ou seja, ou você fica 100% satisfeito, ou eu te devolvo todo o investimento que você fez. E agora você tem duas, é, três opções, na verdade. A primeira, você não faz nada. Termina de assistir esse vídeo ou para por aqui mesmo, fecha a página, segue sua vida, a amizade continua a mesma e, e, e bola para frente. A segunda opção é você tentar fazer por conta. Não, eu vou tentar configurar minha página, eu vou pegar meu Instagram aqui, eu vou continuar fazendo minhas listas de transmissão no WhatsApp e, e tenho certeza que você vai bater cabeça, porque você vai ter que disponibilizar muito tempo para fazer pesquisa na internet, entender como funciona cada ferramenta, ver se isso dá certo ou não para o teu negócio, enfim, vai perder tempo e dinheiro. Pode até que você dê certo, mas vai demorar muito mais. E tem óbvio aí a terceira opção, que é você comprar o treinamento e economizar tempo, e dinheiro uma série de pessoas que já têm experiência que troca, podem trocar essa experiência junto com você e fazer isso tudo acontecer muito mais rápido e se você está convencido gostou da minha proposta e quer começar a virar o jogo ainda agora procura um lugar nessa página nesse vídeo vai ter um botão lá você clica nesse botão vai cair direto para a plataforma de aquisição da plataforma né para aquisição do treinamento e eu te espero do lado de lá beleza lojista Vamos lá então?